O seu nome todo é Pedro... Pedro Rodrigues Alves Pussi. Pussi. Ô Pedrinho, você já tem quantos anos? 76. Então você conhece um pouco de Franca? Conheço tudo, eu sou daqui... Não, mas tudo nada. Seja, quando... Até, até quando eu sou é. <risos> quando eu nasci pra cá, eu conheço. É, você conhece tudo aqui. Sim. Você conhece todo aquele desenvolvimento da indústria da Amazônia, é, né? Eu participei no, eu trabalho início, no Amazonas até hoje. Até quantos anos você trabalha lá? 40. 40 anos. Ô, ô Pedro, e, o que, que marcou o, o, para você o, a arrancada de Franca, o crescimento de Franca? Bom, a gente tem que pensar o seguinte. Franca, ela iniciou com, com a sociedade agrícola, né? As fazendas. Pessoal, rural, né? O e café deu uma aqui, força muito o grande. É, Isso, é o café, o início da coisa foi o café e a parte agrícola. Posteriormente começou a nascer a indústria de calçado na década de 30, 40. O, assim, o, de forma de... o moço me falou e eu gostei da, da, da visão dele. Ele falou que a usina de Peixoto deu um grande arranco aqui. A usina de Peixoto trouxe um movimento muito grande para Franca. Né? Trouxe, trouxe. trouxe. Trouxe um movimento grande porque nós não tínhamos ainda a tecnologia para fazer, fazer barragem e aqui estava cheio de americanos, fizeram muita coisa nova e muitos começaram a... a construir a, no, no assim, território muito, de Franca também. Não, Franca começou a ser um centro, porque eles, eles tinham lá onde ficar lá tinha os hotéis dele, mas eles frequentavam muito a cidade aqui, né? É, aqui de... Mas, assim, não, não, não foi assim tão... Porque foi um período Expressivo, era, é. Cinco anos. Cinco anos, cinco, mais, mais ou, ou menos? anos. Mas depois que terminou a usina, alguém me falou, e eu gostei dessa visão, é que muitos deles, engenheiros, vieram para Franca, compraram terrenos aqui, construir, não, não, ou você, não? teve, mas não... não, não eu não... lembro, eu lembro de um americano, chamava John Daly, que ficou morando lá em Ibiraci daquela turma toda que estava aqui, eu não lembro mais de nenhum. É, uns andaram namorando, não sei se casaram e mudaram. Mas não, mas não foi assim tão expressiva a participação no Progresso de Franca da usina. Foi da usina. De uma forma assim, indireta. Mas eu digo o seguinte: Franca começou com a parte. De café, de café. agricultura. Tanto né? que nos ônibus, eram quatro, cinco anos que tinha, urbanos. Franca, capital do calçado. Do o café? Franca, do, do café. Não, não, Mito. Franca, o, o, o melhor café do mundo. O melhor café do mundo. É. Então passou isso para Ribeirão e Corrente. Do lado, e, é, <risos> e do outro lado? É. E do outro lado? tinha a Franca, o maior plantel de gado giro do Brasil, quando estava no auge, do auge. Né? concentração de gado giro. Pois... Aqui tinha grandes fazendas, né, Sim. na região, Sim. os Jacintos, Junqueira, Jacinto, Junqueira Caleiro. Caleiros, tinha muito. e a produção de leite aqui era boa, era na, boa. na região. Era, era boa, ah. e depois foi esmeringuendo a indústria de calçado. Foi. Tomando vulto, né? E, e, e a época do diamante? Do garimpo? O diamante eu não sei muito a história Sei que aqui foi um... Um, um, um polo Um polo diamantífico, né? A Aquele... Praça do Barão era, era... O, o mercado... Não, tinha muito espalhado, tinha aquelas... Fazia as... Fazia as joias, as... A lapidação as lapidações. tinha muitas laptações Muita mão de obra, né? gente especializado, né? É. Você falou de Biraci. E Biraci tem um lugar chamado Aterradinho. Você conhece lá, Aterradinho? Aí eu fui lá conhecer isso, que é famoso, é. né? Aí eu conversei com o padre, ele falou assim, Aterradinho. Eu falei assim, oh, por quê? Ele falou assim, porque aqui era o um terror. Não é nada de aterro, era, era terror, porque é, né? para passar ali... Era uma, uma coisa muito complicada, difícil, com os diamantes, eles assaltavam e tal. Era o caminho que ia para Goiás, né? E depois tinha ali também, tem o um outro impulso, que foi a, a ponte dos Peixotos, que fazia a travessia do gado, que vinha para essa região de Goiás. Essa parte mais pra trás assim você não tá assim falou que conhece tudo é né? de, de, de, de 50 para cá de 50 para cá eu conversei com o doutor Guido e ele tava me contando sobre os primeiros cemitérios que eram da concha acústica né antes da concha acústica ali na tinha, fonte tinha luminosa na estação era um lá na estação ali perto do é, na ponte ali, do, do, do, do do viaduto ali, ali, que do, do, vai pro do, São Joaquim São, São... É. Aqui, o hospital São Joaquim é, ali. Trás, é. lado, ali ali tinha um cemitério é, tinha. o outro cemitério era Covas né tanto Covas, é a... que chamava Covas hoje é O hoje é... Miramonte. Miramonte. Oh, Pedro, foi bom conversar com você você falou um pouco de Franca é, e o seu trabalho não, todo assim, de, de improviso <risos> mas você conheceu o que cresceu muito aqui a indústria do calçado e quem pegou essa, esse embalo foi a Amazonas né não, o Amazonas ah, é a indústria de componentes. Componente, né? que ajudou. Quando ia bem to... a, a indústria de calçados, a Amazonas então foi a maior fornecedora. O salto, Depois, o aí, salto Amazonas, que fez, fez muita história, ele, né? Ele, ele, tirou, de ah, ele tirou a gudia do mercado. A gudia tinha um, um salto, só ela que fazia. Certo. E a Amazonas, na ocasião, devagarzinho, tirou a gudia do mercado. Do mercado. O solado, hoje a Amazônia produz cola, é, solado, não, é, produz componente. Com, com essa, com essa, com essa Tecnologia. diminuição da, da, da, da indústria de calçado, a Amazônia teve que dar ênfase no, no adesivo. E não adesivo só para calçado, é adesivo para construção civil, para embalagem, para móveis. Então ela abriu o uh, mercado de adesivo. De adesivo. É. E você ficou lá dentro acompanhando é, esse desenvolvimento. Eu vou, lá, desenvolvimento. vou com eles lá, mas eu trabalho agora na área imobiliária, né? Amazonas Construtora, que é que, que vai ser responsável ou é responsável pela, pelos loteamento Residencial Amazonas, o, pó, o polo industrial Amazonas. Shopping. Ali. O shopping foi o primeiro, naquela região amazônica que trouxe o shopping. Que trouxe o shopping. Depois, Aquela área toda é da Amazonas? Aquela Não, perto do shopping? É, em cima e embaixo. Em cima vendeu para o shopping e embaixo. Tem 80 mil metros ali. É uma área boa, né? Opa, Opa. É a mais nobre de Franca. Mais nobre de Franca. Ô Pedrinho, valeu. Eu conversei Sim, com você. É que eu, eu, vai lá, vai lá. lá o, Falou, no, no, no, Paulinho. Isso, o Paulinho. Agora, vai lá. Um eu, abraço para o seu, viu? Você também. Obrigado, bom, obrigado, tá obrigado lá, pela, tá pela nossa conversa aqui dia 24, fora assim faleceu, agora vai fazer o sepultamento e aproveitei para conversar com o, o Pedro, o Pedro pussy ele já falou o nome dele aqui, um amigo da gente.